Salve, salve, galera! Estamos aí para mais um programa Londres Portes. Hoje, é, o programa, nós tivemos algum, alguns problemas com os convidados, não vamos conseguir é, estar presente conosco aqui. O som estava ligado, do celular, aquele rolo, né, aquela confusão. Então, hoje nós vamos fazer um programa diferente, aonde eu vou estar com vocês é, comentando... Os jogos do final de semana, ontem teve rodada também e hoje tem rodada e também amanhã a semifinal da Copa Londrina. Então estarei comentando com vocês e vamos interagindo, perguntas, qualquer dúvida que tiver, pode mandar no nosso, é, no nosso chat que o João vai passando para mim ali é, toda e qualquer pergunta que tiver. Agradeço a todos que estejam conosco e vou deixar aqui já um lembrete. A partir da semana que vem, nós estaremos com a transmissão via YouTube. Nós vamos fazer toda a transmissão da Londres Sport, toda a imagem, todo e qualquer é, vídeo que tiver, vai estar no, no nosso canal da Londres Sport no YouTube, a partir da semana que vem. Então, o programa de hoje, amanhã nós temos programa também com... O pessoal do FIRST, que foi campeão paranaense sub-10, vai estar conosco aqui amanhã, presente no nosso programa. E na quinta-feira, nós teremos a presença de nada mais, nada menos, os organizadores da Copa Evolução. O nosso mestre Paredão e o Manolo vão estar conosco aqui, nos prestigiando e falando um pouco da competição também da Copa Evolução. Ô João, coloca para gente aí, fazendo um favor, a Copa Evolução do final de semana. Hoje o programa vai ser meio, meio curtinho, mas nós não vamos ficar devendo aí para vocês a, a, a, a, o que aconteceu. Os resultados da sexta rodada da Copa Evolução, que aconteceu no dia 21 do 11, o Sambreja venceu a equipe do Piquiua pelo Pica... Piquea. A. Olha Pique Pique ah, lá, o João já me corrigiu aqui já. Ó. Do Pique -a por 3x2. O... o HD venceu por 5x1 a, a Vidraçaria São João. Ô, oh, louco, hein, João? Essa é... É... foi um placar até expressivo para cima da, vidra... Da, vidra... da Vidraçaria, hein? E Vidraçaria tem um time muito bom, muito bom mesmo. O Amparo, o A30 Amparo, perdeu pelo placar de 2x0 pelos Jokers. O FV, Bela Vista, 3 x Posto Trevo, 4. O DV, 4. Cartola FC, 3. O Nova Opção e o Paraíso FC. O Nova Opção perdeu no, pelo placar de 2 a 1. Um. Arena Metais, Bela Sexta, 2. Vidraçaria Colombo, 2. A letra pequenininha aqui, aí mata o. Alcológicos, 4. Catadão, 0. Camisa 10, 4, célula 2. Ô João, o nova opção é o time que tá na semifinal aí da Copa Londrina, não é? A nova opção tá na semifinal da, da Copa Londrina também e eu quero ressaltar o time do UDV. Eu vou mostrar a classificação aqui do, do Grupo B. E O time do UDV teve 6 jogos e 6 vitórias invicto no campeonato da Copa Evolução. É, vamos agora, então, já que o João puxou o grupo B aí, ó. Você vê o UDV com 18 pontos, Arena Metais, Bela Sexta, com 14, o Sambreja, em terceiro, com 13, Camisa 10, com 11, HD barbea, Barbearia, com 11 também, o Nova Opção, com 7, o FV, Bela, Bela Vista, com 7, o Alcológico, com 7, e o Lanterna, do grupo B, com é o A30 Amparo. Aí nós temos a classificação do grupo A. Vidraçaria Colombo com 12. Piqua com 10. Vidraçaria São João com 7. Catadão com 6. Célula FC com 5. Jokers com 4. Posto Trevo com 4. Cartola FC com 4. E o Lanterna Paraíso com 3 pontos. Hoje a gente vê o grupo A bastante é, equilibrado né diferente do do, do, do grupo B que as, as equipes estão lá em cima e a, a, tá bem diferenciado até o quarto colocado ali do, do, do, dos demais né exatamente Diego. E, e a vidraçaria Colombo tem 100 por, é, tem 67% de aproveitamento né com seis jogos três empates e três vitórias é, vai ser uma briga boa do time do DV e o time da vidraçaria Colombo as duas no grupo A e no grupo B as duas em primeiro lugar. É meu amigo e vem mais tá fiquem é, espertos para a próxima rodada do domingo dia 28 lá na arena da Silva o jogo coloca para mim aí João vai ter o já tem a rodada da próxima do próximo domingo também não, do da Copa Evolução, a sétima rodada. Aí, ó, tá aí para vocês. Nós temos o Paraíso versus o Sambreja. O Jokers versus Camisa 10. O Célula versus Alcológicos. Vidraçaria São João pega Arena Metais, Bela Sexta. Esse aqui vai ser um belo de um jogo, hein, João? Exatamente, o, Diego. Exatamente. Vai ser um belo de um jogo. O Catadão pega a nova opção. Vidraçaria Colombo pega o UDV. Outro jogão. Olha aqui. aí, ó, os dois primeiros lugares do grupo. Ó, Vidraçaria Colombo e o UDV. O UDV com 100% de aproveitamento, né? Lembrando isso. É, as duas equipes bem colocadas na, na, na competição: o Piqua versus HD Barbearia. O Cartola pega o Bela Vista. E o Posto Trevo pega o Lanterna o A30 Amparo nesse próximo dia, no dia 28. Exatamente, Diego, e eu quero ressaltar também é, a surpresa do A30 Amparo, né, toda aquela torcida gigantesca que eles têm, é impressionante ver aquela, toda aquela torcida e ver eles nessa posição, né, em, em último lugar do grupo B, né, com apenas 6 pontos, 6 jogos, é, uma vitória, três empates e duas derrotas, Diego. É, se você for ver, ô João, é, até tem uma, uma situação engraçada, né? Porque essas duas equipes que estão nas lanternas, tanto do grupo A como no grupo B, na Copa Londrina, eles fizeram uma junção. O A30 Amparo Paraíso. Então, o Guga fez a, a, a parceria com o Boi e os dois fizeram um time só. E na Copa Londrina. As duas equipes chegaram às quartas de finais. Então, ó, para você ver, como as duas equipes juntas têm mais força do que elas separadas. Então, ó, eu quero mandar um recado pro Google e pro Boi. Junta esses dois times faz um time só que essa molecada vai dar muito trabalho para as outras equipes. Igual deu na Copa na Copa Londrina, né, João? Isso mesmo, Diego. E você viu os três primeiros colocados do Grupo B? Olha só que forma. UDV, né, que é a União da Vitória, Arena Metais e Sambreja Team. É três março para brigar aí, Diego. É, falar desses, dessas três equipes aí é, é, é, é igual eu falo, é gelo, né? Porque vai falar o que da UDV? Vai falar o que da Arena Metais e do Sambreja? São três equipes que sempre estão brigando pela ponta da competição. E, e, e as equipes sempre favoritas ao, ao título. Quero falar um pouquinho para vocês também do que vai acontecer amanhã. Amanhã nós temos uma semifinal para ser feita, onde tem quatro equipes que eu vou falar que não dispensa comentário. O primeiro jogo da rodada, eu vou pegar aqui para vocês. Com o horário e tudo certinho, que eu printei aqui. E o ao vivo é assim. Deixa eu só pegar aqui que eu já vou. Aqui, ó. Semifinais da Copa Londrina. Dia 24 do 11, no Campo 1, na Arena Sambreja, às 19h45. Bagagem FC versus nova opção. A equipe do Bagagem vem com uma. Ultra-mega-estrutura, onde o projeto em si ele é muito bem é, montado e muito bem gerido, e vem com a equipe da nova opção, que é um grupo de molecada que vai dar muito trabalho para a equipe do bagagem. São duas equipes qualificadas, qualquer uma das duas que passar para a final, vai estar bem representada. E quero ressaltar que amanhã nós estaremos lá na Arena sambreja é, fazendo algumas coberturas desse primeiro jogo. E depois desse jogo aqui, entre bagagem e nova opção, vem, se não o jogo desesperado do ano, é uma mega partida de futebol. Onde vai estar presentes ex-atletas profissionais nas duas equipes, um dos melhores atletas do futsal, vai estar presente também jogando. Nós temos um dos melhores zagueiros do Amador em ambas as equipes, que nada mais é do que Sambreja Team versus Molas Fama. Amanhã nós temos um confronto aonde Vandinho versus Costelinha. Amanhã o bicho vai pegar fogo. Londrina para para ver esse jogo, João. Esse jogo é de tirar o fôlego. Provavelmente é o jogo mais esperado do ano, né? Eu acho que é as duas melhores equipes aí do, do futebol amador, né? pra disputar esse jogaço. E, Diego, o pessoal do Sambreja tá mandando uma boa tarde aí. O Paulo Gero tá mandando uma boa tarde aí também. Juno Silva também está na live aí. Ban Carvalho da Betel Vexes também está na live. Cassiano Ribeiro também está na live. Diego. Uh, já vou fazer o um convite já. Cassiano, me responde aí. Vê o dia que você pode vir no programa. Tô te fazendo o convite ao vivo. Cassiano Ribeiro, quero você sentado aqui comigo, que você tem História, meu amigo, fantástica para contar de quando você chegou em Londrina e até hoje com essa consolidação sua aqui na, na, na, na nossa cidade. Você sabe que você é meu irmão e eu quero ter você aqui para contar a sua história que é linda e maravilhosa, irmão. E se eu não me engano, o, campeão, o, o, o convidado de, de quinta-feira está aqui também, César Awali Paredão está aqui. Ô César, já falei aqui meu querido, você estará conosco aqui na quinta-feira. Aqui, ó, sentado nos nossos bancos, aqui, nós vamos trocar uma ideia maravilhosa. E quero que você traga tudo, o, todo o material, toda a, a, a, a conversa, a resenha vai ser boa, você e o Manolo, para a gente trocar uma ideia a respeito da Copa Evolução. Quinta-feira, nós vamos falar única e exclusivamente da Copa Evolução. Paredão, estou te aguardando aqui, Tá faltando você mandar a foto para mim, hein? já estou cobrando no ar. Tá faltando mandar foto para mim para a gente fazer a divulgação aí para você poder colocar nas suas redes sociais. Quem mais, João, tá por aí? O Sambreja, Tim, o, o Diego, falou que amanhã tem a transmissão ao vivo com a, a, o melhor narrador de Londrina. Quem quer, é, Diego? O melhor narrador de Londrina? O melhor não sei não, mas o mais mentiroso aí sou eu. <risos> esse, esse, esse aí sou eu. Quero mandar um abraço para o pessoal do Sambreja que... É uma parceria que eles fecharam comigo para a gente estar tá transmitindo todos os jogos deles a hora que passa pro mata Matamata, a hora que como, como eu sempre digo, a hora que o campeonato começa é aonde a gente entra para fazer a, as transmissões dele. Muito obrigado Vinícius, ao Diego, a todo o, a, a equipe ao Kaká, a todo mundo que confia no meu trabalho aí e vou mais longe. Amanhã é dia de bater recorde. Eu desafio aqui, se nós chegarmos amanhã no jogo do Sambreja em Molas Fama, ao vivo pelo Instagram do Sambreja, se nós chegarmos a mil pessoas assistindo o programa ao vivo comigo, o jogo, quer dizer, ao vivo comigo amanhã, eu sorteio na próxima semana, na próxima terça-feira, eu sorteio uma camisa de uma equipe internacional aqui no programa. Rapaz... Pra quem printar a tela, mandar no, no, no direct do Sambreja, e eu vou colocar lá no Insta do Sambreja como que tem que fazer para participar. Vai printar a tela que está assistindo, vai mandar para o Insta do Sambreja, do, no direct do, do, do Sambreja, vai marcar o Sambreja, vai marcar a Londres Sports, e quem fizer isso daí vai participar do sorteio de uma camisa do Manchester, do Manchester, aqui na terça-feira no programa. Lançado o desafio. Já não, ó, eu não estou nem falando com o pessoal do Sambreja, tô aqui, eu estou fazendo por conta. Eu estou fazendo por conta agora. Diego, Diego. Inícios e toda a comissão técnica do Sambreja. Se chegarmos a mil pessoas conosco, porque nós chegamos a 680 a semana passada. Se chegarmos a mil pessoas assistindo... Quem fizer isso que vai estar no site, do, no, no Insta do Sambreja, printar, colocar no direct do, do, do Sambreja, colocar no direct da Londo Esportes e marcar três amigos, vai participar do sorteio da camisa. Ô Diego, deixa eu falar aqui pra você que o Sambreja Tim falou que se bater mil, vai sortear essa camisa do Manchester que você falou e vai sortear mais uma camisa do Sambreja. Aí eu estou falando, ó, os caras abraçam, vem comigo, os caras vêm comigo, ali é fera, eu falo. A parceria minha com o Sambreja é muito forte. Então assim, é, se chegarmos a mil pessoas assistindo o jogo amanhã do Sambreja e Molas Fama, com a narração do pai que está aqui, eu sorteio uma camisa do Manchester e uma camisa do Sambreja. Na terça-feira, aqui ao vivo, com um representante do Sambreja. Já coloquei eles no rolo também. Eles que se viram agora também. Agora tem que vir pro programa. Não quer nem saber. Agora eles aparecem. Vai fazer o sorteio aqui ao vivo. Tá bom? Então, ó, amanhã, esse jogo não pode ficar sem ser divulgado. Primeiro, jogo da rodada: bagagem versus nova opção. O segundo jogo, às 9 e 15 da noite. Para tudo, desliga na Globo, coloca no telão. É o jogo do ano. Sambreja versus Molas Fama. E o desafio está lançado. Se bater um K amanhã assistindo... Rapaz do céu, ninguém me segura mais aqui em Londrina. Aí eu vou falar uma coisa, ninguém segura, João. Aí a casa caiu, eu vou dar cambalhota aqui nesse programa aqui. Ô Diego, Flávio Fernando está aqui na live, ele mandou um abraço para você e, entre parênteses ele mandou o marrom, que ele deve ser o, o marrom. Ô Marronzinho! Eu quero você aqui no programa, viu? É, eu quero. Ah, falando nisso, eu quero fazer um programa especial. Só com goleiros. Com goleiros, já vou adiantar. É, o Tinta vai estar nesse programa. Marrom vai estar no programa. Eu quero o Marrom no programa. O João. Da, o goleiro do VEC vai estar tá nesse programa. E eu vou mais um goleiro, que é o goleiro do, do Bagagem. Eu quero o goleiro do Bagagem aqui também. Que é monstro esse goleiro aqui. É monstro. E, e ô Diego, sabe quem está aqui na live também? patrão Amarildo Vieira Martins está aqui na live também. Rapaz, eu recebi um convite hoje. Amarildo, um beijo no seu coração, irmão. É... Eu vou participar do programa do patrão aqui, rapaz, segunda-feira. Segunda-feira nós estaremos no programa do Amarildo. Fui convidado hoje, vou estar com ele, vou ter o prazer de estar sentado naquele sofá monstro para estar lá entrevistando o, o, o, o pessoal junto com ele. Ele me fez o convite hoje e eu aceitei. João, fala o horário do programa e o nome do programa aí é para mim, fazer um favor. Vai ser transmitido pela TV aberta, canal 28.1 pela TV Brasil, né? Né, Diego? E o programa vai começar às 19 horas. Segunda-feira, às 19 horas, não perca. Convidado especial, Diego Souza. Tamo junto. Pessoal, ó, eu queria deixar uma coisa clara aqui para todos vocês também, que é assim, ó. É... A mesma parceria que eu tenho com a equipe do Sambreja, eu estou aberto para transmitir o jogo de todo mundo que quiser a minha narração. Então, assim, ó. Hoje, o jogo do, do Sambreja, hoje não, amanhã, né? O jogo do Sambreja com o Molas Fama, quem me contratou foi o Sambreja. Semana passada, também no jogo do Sambreja, eu fui contratado pela equipe do Sambreja para fazer a transmissão. Então você, que tem a sua equipe, o Bagagem, Nova Opção, Molas Fama, do Costelinha, o pessoal aí que quiser que a gente faça a transmissão e narre o jogo de vocês, nós estamos de portas abertas. Tá? Então, assim não é que o Diego só narra o jogo do Sambreja, é que o Sambreja que abriu as portas para que eu possa fazer a transmissão dentro do, do, do, do Instagram deles. Então, eu estou à disposição para transmitir qualquer jogo, é só a equipe entrar em contato comigo. Tá? O João depois vai de deixar o telefone ali, e eu tô, estou à disposição, será um prazer poder trabalhar com todas as equipes e poder narrar o jogo de todas as equipes. Infelizmente, é, nós não chegamos a um acordo com a, o pessoal da, da, da, da Copa Londrina para poder transmitir os dois jogos. João, tem mais algum recado aí, João? Tem sim, Diego. O Paulo Geroff está falando que a família Nova Opção convida a todos com... Humildade para ver o futebol arte amanhã E também temos aqui o Marcos Paulo Também está na live mandando um abração para você, Diego Um grande abraço E eu quero deixar cl claro O pessoal aqui da Nova Opção São todos amigos meus É um jogo que eu gostaria muito de fazer a transmissão Porque lá tem o Júnior pedalado Que esse homem aqui na zaga Ele, ele, ele chega a dar infarto para quem está no banco dele Mas para mim é uma honra ver esse homem jogar ele, Brian e Companhia Limitada. Os meninos ali, é nota mil. É um espetáculo esses meninos. Eu queria muito... É, viu, Felipe? Felipe, que é o, o, o, um dos gestores do, do Bagagem, junto com o pessoal da Nova Opção, se vocês quiserem que eu transmita o jogo de vocês, entrem em contato comigo, que eu ent a gente entra a, ao vivo amanhã no jogo de vocês, também para fazer essa transmissão. Porque eu acho injusto só um jogo passar e o outro não da, da, da, da semifinal. Então, estou me colocando à disposição. Tá? As duas equipes aí que quiser que eu transmita o jogo de vocês amanhã, eu estou à disposição, eu o João. Aí nós vamos trabalhar, nós vamos narrar, explodir, fazer, derrubar essa arena sambreja com esse primeiro jogo. Que, diga-se de passagem, é um puta de um jogo isso aqui. Essas duas equipes, não perde nada para a Molas Fama e para a equipe do Sabreja. Muito pelo contrário. A gente fala que é o jogo mais esperado, João, pelo nome que se criou e essa rivalidade que se criou entre as duas equipes. E eu quero ver o que, que o Willian vai fazer, meu amigo. O Willian vai ter que dar putinada no time que ele joga de terça-feira. Eu quero ver o que, que esse homem vai fazer. Então, é essa rivalidade que a gente fala. Não é que as duas equipes, Molas Fama e o Sambreja, é melhor do que a equipe do Bagagem e da Nova Opção. Muito pelo contrário. Aqui, meu amigo, não tem equipe melhor. Porque passou os quatro, é os quatro melhores do campeonato. É que lá é um jogo à parte. Lá é uma disputa de, de braço de ferro, filho. Porque o mesmo a mesma investimento que a turma do Sambreja faz, o Felipe faz aqui também no bagagem o Felipe tem investido no bagagem o tanto quanto que o Diego tem investido no, no, no Sambreja. então é só questão de como se eu posso dizer, de glamour do jogo que esse jogo poderia ser bagagem e molas fama nós estávamos berrando aqui que é o jogo do ano também nova opção e molas fama é o jogo do ano Bagagem e sambreja. Rapaz, é quatro equipes que não tem o que falar. O João tem mais recado pra nós ali. Diego, Eduardo Polo está aqui. E sabe o que ele falou, Diego? Você é melhor apresentador do que juiz, Diego. Olha só, Diego. E também tem o Marcos Paulo aqui. Diego, manda um, um salve para a rapaziada do Lunáticos. Rapaziada do Lunáticos. Um beijo do Gordo está aí, dado o abraço, e espero vocês aqui também no programa. Vamos, anota o meu WhatsApp, está ali no, no rodapé lá em cima da, da página. Vamos, vamos agendar para vocês virem aqui. E eu vou falar uma coisa para você. É, quem que falou que eu sou melhor do que a, a, na, o apresentador, do que o juiz? Eduardo Polo. Esse Eduardo Polo já foi expulso por minha pessoa umas quatro vezes. Por isso ele tem rancor de mim. Eduardo Polo. Um beijo, meu querido, eu quero você aqui também, você é monstro. Tamo junto e misturado. E pessoal do F7, eu tô acertando com algumas equipes do Futebol 7 para vir a semana que vem, para falar um pouco também da trajetória do Futebol 7. Porque ali posso dizer que tem dedo do pai aqui no Futebol 7. Faz sete anos que eu estou dentro da modalidade, nós trouxemos o Futebol 7 para Londrina. Na verdade, quem trouxe o Futebol 7 foi o Albertone, né, o Albertoni Neto, que é árbitro de futsal e mesário CBF-S também. Ele trouxe e depois nós demos sequência no trabalho no futebol 7. O primeiro curso que teve em Londrina foi nós quem participamos, ele trouxe e nós demos sequência aí nesse estouro, como diz o Vandinho, estouro do 7 de Londrina e dentro do Brasil e do meu amigo. Quem mais abraça é aí? Diego, Maurício Rodrigues também está aqui na live. acompanhando a live e manda um abraço para você também. Maurício, um grande abraço. Quero mandar um abraço para Tijuca, que sempre está conosco aí. O pessoal do Sambreja, pessoal do Vandinho Estouro, que também vai ser convidado a vir aqui conosco para trocar uma, uma resenha. O pessoal lá da Avemar. Pessoal todo que sempre está conosco aí nessa, nessa, nessa transmissão do nosso programa. Hoje o programa está meio... É um bate-papo, justamente porque não tem os, os convidados não, pô, não puderam vir por problemas pessoais. o Pablo, eu quero mandar um abraço para o Pablo, tá? porque o Pablo hoje, ontem, né? ele foi pai fresco, é, a filha dele nasceu, então por isso, esse motivo que ele não pôde vir está presente hoje, que ele está ajudando a cuidar da esposa e da neném lá no hospital. Pablo, fica com Deus, fica tranquilo, que Deus abençoe você aí nessa nova caminhada sua e que sua filha esteja com muita saúde e que você possa ser um pai maravilhoso, como é essa pessoa maravilhosa é, que está sempre conosco aí. O Pablo, um grande abraço. E o Carioca, que estaria conosco também hoje. Ontem a, me avisou à noite que ele teria um compromisso inadiável hoje pela manhã, o dia todo, então, por isso que é, ele não está... Na, ...no nosso programa, tá? Então, hoje nós vamos ser mais um bate-papo. E agora, eu quero entrar nos nossos parceiros. Vamos falar um pouco dos, dos nossos parceiros. Aí, meu amigo, é nada mais, nada menos do que o BAN. Betel Veículos. Você que quer comprar um carro seminovo com procedência... ...você tem que ir na Betel Veículos... E lá na Betel Veículos, você vai falar nada mais, nada menos com o melhor vendedor de carro seminovo do Brasil. Que nada mais é, nada mais é do que o nosso caro amigo Ban. O telefone do Ban é o 43-999... Não, é 9993-500. Chame esse homem agora no WhatsApp e comece a negociar o seu carro, amigo, agora porque ali você vai ter carro de procedência e com toda a segurança. É na Betel Veículos. Duas lojas em Londrina. Mas aonde você vai comprar e dar aquela moral é na Betel da JK, lá do meu amigo Ban. Anota o telefone dele aí. É o 9993-500-BAN. Um grande abraço, meu amigo, e tamo junto. Você que quer fazer o seu uniforme esportivo você vai falar na PRL Esportes. Lá na PRL Esportes, você vai falar tanto com o nosso amigo, como com o William. O telefone do William é o 43 9673 Pensou em uniforme? Pensou em PRL Esportes. Agora, meu amigo, esse é o homem que cuida do pai. Vinícius Coelho. O melhor pata de Londrina é esse homem. Esse homem, ele tira a dor até da onde você não tem. Ele tira, faz toda a parte de soltura de musculatura, solta quadril, faz a parte de osteopatia, que aí eu já não sei muito falar o que é essa situação, o homem é fera, quem precisa sabe, então anota o telefone do homem para fazer uma avaliação. Ah, e ele faz a avaliação de pisada. Você que tem a pisada torta, ele faz a palmilha, ele corrige, ele faz todo o acompanhamento com você. E o telefone do Vinicião é o 9, 9621 0075. Pensou em fisioterapia? Pensou em Vinícius Coelho. O telefone do monstro é 99621 0075. Pensou em peças pro carro, meu amigo. Peças e acessórios, você vai na Avimar. Lá você vai falar nada mais, nada menos com o Amarildo Vieira. O telefone do Amarildo fixo é o 43-3329-3277 ou o 43-9994-3277. Pensou em peças e acessórios? Avimar Autopeças, ali na Araguaia, 536, na Vila Nova. Uniformes esportivos para criança. Uniforme do São Paulo, uniforme do Palmeiras, do Corinthians, todo uniforme dos times profissionais do Brasil e do mundo você encontra na Renova Esportes. Ali no Camelo Central, na loja 238 e na loja 314. Na loja 238 você vai falar com o Guilherme. E na loja 314 você vai falar com a irmã do Gui, tá? que... Agora me fugiu o nome da irmã do Gui. Então você vai procura o Guilherme que você vai estar bem assessorado ali. Roupas esportivas, masculinas e femininas, acessórios esportivos, caneleira, joelheira, luva, calça, ter, calça térmica para goleiro, calça para goleiro, bermuda para goleiro, bermuda térmica, camiseta térmica, canecas e tudo que você quiser para presentear uma pessoa, você encontra ali na Renova Esportes, na loja 238 e loja 314. O telefone da Renova Esportes é o 4333229558 ou o 4333441561 ou pode chamar pelo WhatsApp o Guilherme no 43999276478. A Renova Esportes fica no Camelô Central, na Rua Sergipe, com o Mato Grosso, segundo piso do Camelô Central. Vamos que vamos, Gui! Um beijo, meu querido, espero você aqui no programa também, viu? Agora, meu amigo, tá vendo o look do papai? Corta de mim, João! Corta de mim, depois volta... Ó, Olha isso aqui. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Você, que quer é um cabeleireiro de presença, um cara que vai saber... Colocar o seu cabelo em dia... João, volta lá na imagem do homem. É aí, ó. Magal cabeleireiros. O Magal, ele faz desde o corte tradicional... Até aquele riscadinho, aqueles desenhos, aqueles negocinhos que a molecada hoje usa. O João usa meio, meio rapadinho, meio, até a sobrancelha ele dá um, um piquezinho. Aí você vai falar, gente, o seu horário. Magal Cabeleireiros fica ali no shangri b O telefone do Magal é o 43-99905-8232. Pensou em dar um trato no cabelo, meu amigo? Agende o seu horário lá no Magal Cabeleireiros, no 43 999058232. Quero mandar um abraço também para o pessoal da Academia Madureira. Lá um abraço para a Liana e todo mundo que está conosco lá nos acompanhando. A Academia Madureira fica na Avenida JK, próximo a Betel Veículos. Você que quer colocar o seu filho para praticar um esporte de lutas, nada melhor do que a Academia Madureira. Ali você tem disciplina, você tem respeito, você tem hombridade e você vai colocar o seu filho em uma das melhores escolas de Londrina. Ali a Academia Madureira tem nada mais, nada menos do que o grão-mestre Madureira, que é sétimo de taekwondo, que é o mestre de quase todos os taekwondistas de Londrina e do Paraná. Tirando ele, nós temos o mestre Romildo, que depois fica em Curitiba, mas quem nos representa aqui é o gran mestre Fernando Madureira, da Academia Madureira de Taekwondo. Um grande abraço a todos e já vou mandar o convite. Diogo, veja um horário aí que você possa vir com o dia, na verdade, que você possa vir com o pessoal que Acabou de chegar de viagem que estava lá na França Open. Ó, Você viu, João? O povo foi para França. Da equipe madureira. Equipe que representa o Brasil. Nós temos ali quatro ou cinco atletas que estão na seleção brasileira, que representam a nossa cidade e que levam o, nosso, nossa, o nome da nossa cidade para o mundo. É, meus amigos, vamos lá. Agora eu quero entrar... Em mais uma... Peraí que o João mandou recado ali, ó. o João mandou recado. Fala, João! Diego, chegaram aqui mais três pessoas na live. Carlos Kojak está aqui na live. Max Shell também está aqui na live. E sabe quem entrou, Diego? Paulo Pimenta. Uhul! Eu quero mandar um abraço para o Paulo Pimenta, em especial, logo de cara. Porque o Paulo Pimenta, para mim, é um dos melhores árbitros amador de Londrina. E de toda a nossa região. O Paulo é uma das pessoas que... Mais escala Árbitros para as competições Dentro de Londrina e região Então a responsabilidade desse cara Que está ali, o Paulo Pimenta Que está me assistindo agora É uma responsabilidade monstruosa É uma responsabilidade que foge Da, da, da, da visibilidade de muitos Mas Paulão Eu quero trazer você aqui no programa Eu sei que vai ser meio complicado Nem se for para fazer um programa especial Para os árbitros igual eu vou fazer para os goleiros Mas eu quero trazer o fino da arbitragem no meu programa. Já vou dar nome. Vou dar nome já de quem vai que eu quero que venha no meu programa. Paulo Pimenta. Rogério Menon. Edgar. Alessandro. E o outro vai ser surpresa. Espera que vocês vão ver o que, vai, o que eu vou trazer aqui. Então, quero mandar um abraço especial para você, meu amigo Paulo Pimenta. O Kojak vai estar aqui amanhã, viu, Ô João? O Kojak vai estar aqui. Pedir a foto dele, ele está tentando achar uma foto de quando ele jogava no Londrina, que ele estava fininho. Porque ele está igual eu. Quando nós era mais novinho, eu postei uma foto esses dias que até eu fiquei apaixonado por mim. Que é, ó, Slim. Coisinha linda. A slim com redondo. Manda um abraço para o Kojak, amanhã nós estamos aqui fazendo aquela bagunça junto aqui. E pode ter certeza que nós vamos fazer um amanhã. Agora eu quero falar um pouco da competição do camisa 8 que ontem teve a sua primeira rodada. O Will é fenômeno. O Will, eu não sei que daqui a pouco o Will está engolindo o, o, o, o Paraná. Porque esse homem, ele, ele é fenômeno. Nós tivemos a primeira rodada... Do Master, se eu não me engano, do, do camisa 8, tá? A equipe do Titanic versus a equipe do Ferrari, celulares, o Eloy tá em mais uma, hein, João? Esse homem não para, esse homem é monstro. Eu quero trazer o Eloy aqui, só para ver a resenha. Esse o Eloy é um dos homens que mais investe no futebol amador dentro de Londrina. Eu nunca vi, moço. O homem não tem dó, não. E o time do homem, para ganhar deles, é diferenciado também, viu? A equipe do Ferrari venceu pelo placar de 4x2 a, a equipe do Titanic. A equipe do Vidraçaria São João pegou a equipe da PRL Esportes. E teve o grande Brasil e Alemanha nesse jogo, hein? Minha nossa, olha o que o João lembrou. 7x1 para a 1 Vidraçaria São João. O A30 Amparo pegou o Amigos do Pelóia e perdeu pelo placar de 3x0. E o Boleiros do Café pegou a a equipe da NRK e empatou em 3x3. 3. Essa é uma competição nova. Eu vou até entrar aqui, ó. eu vou falar para vocês aqui, que aqui é assim, ó, é tudo improvisado, mas nós aqui nós não temos medo de, de, de, de improvisar, de, de, de parar o programa para fazer. Aqui nós estamos tudo fora de padrão mesmo, aqui nós é tudo meio esquisito. Ó. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? cadê? Peraí, aqui, ó o ó, ó que o Will colocou aqui. ó na, tá no, no, no Facebook da, do Camisa 8. Nesta segunda-feira, dia 22, tem início a primeira Copa Camisa 8, PRL Esportes. As partidas serão no da Silva Arenas, antigo Grêmio Literário Recreativo Londrinense. Confira os jogos da primeira rodada. Façam as apostas. O homem tá metendo até aposta, velho. Presta atenção. E as apostas é tudo culpa do Paredão, viu? Não queria falar nada, não, tá? Aí aqui, ó, nós temos. A primeira rodada, que aconteceu ontem, dia 23. Tivemos a realização da primeira, da primeira rodada da primeira Copa Camisa 8 PRL Esportes. E as partidas foram na Arena da Silva, aqui em Londrina. Confira os placares que foi esse que nós passamos para vocês. Agora eu vou falar uma coisa aqui, hein, João? O que o Paulão da PRL. Apoia o esporte amador de Londrina, não está de brincadeira. Esse homem falou que é futebol, esse homem está abraçando tudo, está apoiando tudo e está sempre disposto a ajudar. Paulão, o esporte amador de Londrina e região só tem a agradecer a você pelo todo o empenho que você tem em ajudar as equipes, em patrocinar as competições dos organizadores, montar a equipe para participar e além de fazer um belo trabalho na parte de uniforme esportivo. Tem mais algum recado aí para nós, João? E o Diego, o Paulão é sensacional, né, cara? Tudo que é, tudo que é time, pelo menos 80% dos times hoje do futebol amador usa a PRL no peito, né não, não, Diego? É, e o Paulão é um dos nossos patrocinadores, falando que a gente só tem que ir lá para a gente fazer as camisas aqui do programa. Tá, tá, tá. O tempo tá curto, gente. O tempo tá curto e tá complicado pra gente ah, gerir todo o processo aqui do programa e o fora dos bastidores. Mas você que quer ser um patrocinador do programa, anota esse telefone aí. É o 43 8807 4452. É o meu WhatsApp, pode me chamar que será um prazer ter a sua marca aqui conosco, nosso programa, que esse mês ele é de terça e quinta, e, eventualmente, um programa especial, igual vai ter amanhã com o pessoal da Arena First, tá? porque foi campeão do Sub-10, então nós vamos fazer um programa exclusivo com eles aqui amanhã. E o programa dos goleiros, que também vai ser especial, que vai ser num dia fora e num horário diferenciado. Mas esse mês o programa é de terça e quinta. A partir do mês que vem, de dezembro, o nosso programa ele vai estar no ar. Segunda, quarta e sexta. E se depender do pai, nós vamos entrar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É só dar ibope para nós que você vai ver só o que nós aprontamos. Eu já falei, na hora do almoço eu tenho um, um, eu tenho um propósito. A minha mulher briga comigo, ela dá risada de mim. Eu falei que eu perco só para Renata fã, mas para ninguém no programa de esporte no meio-dia. Pode colocar o que quiser aí. Eu perco só pra Renata Fã E ainda porque é uma loira, filho, que dá quase 12 de mim, assim, ó. Porque se ela fosse mais baixinha um pouquinho, mais gordinha, aí você ia ver se eu não ganhava dela também. Mas lá tem Denilson Show, né, pai? E eu vou marcar o Denilson nessa, nessa postagem, você vai ver. Eu vou entrar com link ao vivo com esses povos. Tudo aí pra nós fazer uma... E, ô, Diego, só lembrando que você estará segunda lá na TV Brasil, canal aberto, 28.1, lá com o grande Amarildo Vieira Martins. Só lembrando que a gente não tem rivalidade nenhuma com nenhum programa de esportes aqui de Londrina e do Brasil todo, né, Diego? A gente Rapaz, é parceiro de todo povo, mundo, Diego, esse parceiro esse de todo sei. mundo. Ô, João, eu não sei de onde que esse povo tira que nós somos concorrentes, de verdade. Eu não, eu, não consigo, eu não consigo entender, não. Sabe por quê? Porque eu falo assim, ó, como que eu vou ser concorrente do Amarildo Vieira, que o programa dele está apoiando o esporte amador de Londrina? Como que eu vou ser concorrente do, do Shampoo, que está fazendo um belo trabalho divulgando o esporte amador de Londrina? E um detalhe, meu programa é meio-dia, programa do Amarildo é à noite, programa do shampoo é no final de semana. Então, gente, nós não temos concorrência. Sabe por que, que o Amarildo Vieira não veio ainda aqui? Porque o homem está correndo de mim, ele corre mais do que um bago saboado. Porque ele não, quer, ele não quer ser entrevistado. Ele quer entrevistar. Ele não quer ser entrevistado. Por isso que ele já não veio no meu programa, porque o convite foi feito. E é o maior prazer para mim, Diego Souza, estar no programa do Amarildo, na segunda-feira, prestigiando mais um programa de esporte amador de Londrina. Amigo, pode ter 20 programas. Nós vamos falar do esporte? Vamos falar. Não tem concorrência. Sabe por quê? O sol nasce para todos. Brilha para poucos, mas ele nasce para todos. Fala, João. E se os 20, pro... e se os 20 programas te chamarem, Diego, a gente vai estar tá lá. Eu não vou não é nos 21, porque eu sou carudo, eu vou em mais um ainda. Exatamente. Tem, eu, vou. eu vou porque eu gosto da resenha. Eu gosto da resenha e o pessoal sabe que o que eu tenho para falar eu falo, eu não tenho papo na língua mesmo e eu, eu, eu não tô nem aí. Por isso que eu montei um programa para mim, porque eu cansei de ir em programas caras falam assim, não pode falar isso. aí ah, aqui você não pode falar. Ah, não pode falar que o cara é rodadura. Ah, não pode falar que o cara tomou a caneta. Não tomou o quê? Vende uma redinha para ele, né? Eu já me eu falo, eu falo na transmissão, rapaz. O cara tomou a caneta, eu vou ter uma redinha para vender. Você acha que eu não vou falar no meu programa? Lógico que eu vou. Ah, não pode falar. Para, não pode falar. Ô, Diego, narrador tem que ser neutro. Time neutro. Não, tem, não pode nem torcer nem pra um e nem pro outro. Mas, Diego, o que você acha que vai dar amanhã? Quando Sambreja contra a, o time do... do... Molas Fama? Molas Fama. Sambreja amanhã. Sambreja Sambreja. Vai... O, o placar. Tá o rapaz. Você tá louco? O, o, o jogo placar, tá me pra... Agora ó. Assim, meu palpite amanhã. Palpite, meu, o, palpite. O meu palpite amanhã é assim, ó. A gente sabe que... É... As duas equipes jogam sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de novo. Os homens não param. Os homens não param. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte. Amanhã, meu amigo, quem errar menos, ganha o jogo. A equipe do Fama, se marcar, eles param dentro do gol. Se deixar o Costelinha pensar amanhã, é problema. E se deixar o Robinho pensar amanhã, é problema. Se deixar a Marquinha de Canduva chutar de longe, igual os outros, as outras equipes do pessoal deixa chutar, o Marrom tá morto amanhã. Porque ele vai sair de lá ou com o punho doendo, ou ele vai buscar a bola toda hora do gol. Porque se deixar aquele Marquinho de Canduva chutar, meu amigo, não tem, não tem o que, que aquele homem não faz. E o jogo do Molas Fama passa por esses dois jogadores. Costelinha fazendo armação e se sobrar para o Aricanduva da onde for, ele não reza para dormir. Aonde for, abrir, ele vai chutar. E o homem, infelizmente ou felizmente, eu tenho que tirar o chapéu, porque ele coloca essa bola aonde ele quer. E do outro lado, meu amigo, nós temos nada mais, nada menos Que todo mundo fala que eu sou puxa-saco dele Que eu sou um, desculpa, um lambipi dele Só que a hora que o homem pega a bola, meu irmão, ali, perto da área De 10, 7 vai para dentro É vandinho Porque se esse homem tiver inspirado amanhã e chegar a bola no pé dele Perto da área, não tirando ele fora da área, mas perto da área. Amanhã vocês vão ver eu falando, é gol dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele. Vantinho, camisa número 9. Vai ver eu falar. Como também se a Aricanduva bater e meter gol, vai ser dele, dele, Aricanduva, Marquinho, Marquinho, Marquinho, Marquinho, Marquinho, é gol do Mola Sama. E, e ô Diego, o César Paredão acabou de falar aqui que o Aricanduva não está jogando no livre. Acabou de falar aqui para nós que o Arikanduva não está jogando no livro. Então você espera, porque você vai ver só. Perguntei para ele semana passada. Ele também não estava aparecendo em nada, Arikanduva. Ele não estava aparecendo em nada. Eu até dei risada. Falei, na hora de comer roeu o osso, você não vem. Mas na hora que aparece o filé mignon, que é as oitavas, as quartas, você aparece. Ele deu risada para mim. Então eu não falo nada se o Marquinhos não vem. E, e o Diego, entrou mais um árbitro aqui, Minha né? Nossa Senhora. Genesi, Diego. Genesi entrou aqui na, na transmissão. Ô, oh, Genesi. Genesi é meu irmão. O Genesi, o nego velho, tamo junto. Você sabe que você mora no meu coração e você tá devendo um churrasco pra mim. Você larga a mão de você sem vergonha e paga o churrasco que você me deve. Que eu vou cobrar agora no ar. Vai ser assim agora. O seu cobre no ar. Porque assim você vai fazer. Genesi, um beijo no seu coração para sua esposa que ama meus filhos. Eu acho que é, é, é, a, o amor da esposa desse homem, João, pela, pelos meus filhos é uma coisa incondicional. É, nem, olha, nem parente não tem o amor que essa mulher tem pelos meus filhos, que é a esposa do Genesi. Eu quero mandar um, um, um abraço aí de Leusa e a, o Genesi, ao é nego velho, que tamo junto, que é a mesma coisa que padrinho. Aí aqui, ó, o que, que o Baú mandou aí? Nosso grande vereador Fernando Madureira, abraço irmão. E, e o Paulo também mandou aqui, um grande abraço para Elo Elô, acho que é Elo a mascote do Nova Opção. Ela acorda o pai dela no domingo, 6 horas da manhã, para assistir os jogos, digo as crianças, digo oh, as crianças. Isso aí é uma coisa linda. Nós voltamos a ter no Esporte Amador de Londrina, as famílias na beira do campo. Isso a gente deve aos organizadores das competições. Ao Paredão, ao Carioca, ao Will, ao Fabner e os outros que faz cumprir o que está no regulamento. Hoje, nós, pela graça e glória de Deus, a gente não tem mais aquelas brigaiadas na beira do campo. Falava em jogo amador, os caras arrepiavam. Nossa, você vai jogar lá não sei na onde. Ai, vai jogar Hoje não. Hoje nós temos os, jogo, os jogos amadores proporcionados por essas pessoas que assim os organizam, Paredão, Manolo, Carioca, Will, o Fabner, eu também, às vezes, me aventuro a fazer umas competições, entre outras, o Dimir, lá de Biporã. Nós só temos a agradecer a toda essa união também que se criou entre as ligas, que um jogador punido na competição do Manolo e do Paredão, ele também não joga a competição do Carioca e a competição do Will. E a competição do Fábio, do futsal isso, é, isso aí já deveria ter acontecido há mil anos atrás. Porque só assim nós conseguimos colocar as famílias de novo dentro do cenário esportivo de Londrina. Uma criança acorda o pai, 5 e meia da manhã, meu amigo, seis horas da manhã, para falar que o pai tem que jogar bola. Então você imagina, quando com, com, não prazeroso é para essa criança estar na beira do campo vendo o pai. Sabe por que, que ele está lá? Porque não tem briga. Porque tem organizador decente fazendo competições. Então, ó, eu vou até mais perto aqui, ó. vou dar um close aqui. Ó. Você, organizador de competição, parabéns a todos. Vocês são monstros. Porque é vocês que estão colocando as famílias de novo dentro do cenário esportivo de Londrina. E quanto mais nós fortalecermos essa união... Menos briga, menos confusão e menos bate-boca nós vamos ter. É isso que nós temos que fazer, se unir. Unido, nós somos bem mais fortes. Mandou aqui ó, o Robson, boa tarde, Dieguinho. boa tarde... Ô, Robson, fui campeão com o Robson, goleiro, mão de pau. O Robson é um puta de um amigão, é monstro. Nós jogamos junto no Iate, nós temos algumas histórias junto ali no Iate, algumas competições que nós ganhamos junto e aqui ó cadê cadê cadê cadê eu quero mandar um abraço também pro Max Shell ah o Chechel. esse aqui é monstro meu o que esse cara faz com os filhos eu, eu, eu é sacanagem ele é monstro Shell um grande abraço você sabe que nós estamos junto quero você aqui no programa também tá bom Ô, João tem mais alguém aí para falar tem mais alguém para mandar abraço o Robson de Souza Germano falou que estou aqui no estado de São Paulo, prestigiando, e entrou mais um aqui, ó. Edu Ribeiro falou que o Robson mão de alface. Olha lá, Edu! O, o Edu Ribeiro nada mais é do que o Eduvaldo. O Eduvaldo jogou profissional também. É, é, é um amigo que as competições que eu organizo me deu. O Edu é, é um parceiro lá das competições da OAB, onde. Eu faço a organização da competição, e o homem é monstro também, hein? Esse Edu aqui, moço, se você marcar com ele, ele mete gol de tudo quanto é jeito. É de cabeça, de, de pancada de fora da área, colocadinha. O homem é monstro. Edu, uma satisfação tê-lo comigo aqui, meu amigo, ao vivo. Um grande abraço no seu coração e muito em breve estaremos juntos de novo. O ano que vem, na OAB, escuta. Um Peladeiros no primeiro semestre... o Interjustiça no primeiro semestre, e no segundo semestre nós vamos fazer outro Peladeiros. Joguei a responsabilidade na mão do Mancini. Mancini, Rara e Pedro. Agora eu quero ver. Tamo junto e misturado. O ano que vem, dois Peladeiros e um Interjustiça. Nós vamos deixar aquele centro de convivência dos advogados um brinco. Aquilo lá... Vai ser um espetáculo, vai ser show. João, algumas considerações finais? Só agradecer, né, Diego, quem esteve aqui no programa conosco, né? Até o fim desse programa, ó, acabou de entrar aqui. Ó, esse cara aqui é fera. O Diego, nós precisamos trazer ele no programa. Já vi aqui já. Edu do CT Angelos. Esse cara é sensacional. Sabia que eu já treinei com ele? Já fiz uns, tre uns três treinos lá com ele? Misericórdia. Ô Edu, já. ele não aprendeu nada, né? Não, não aprendeu nada. Ele não sabe nem <risos> pegar na bola, meu pai mano Esse Edu é fera demais. Edu, eu quero você aqui no programa. Me chama no WhatsApp aí, vamos marcar. Que é pra gente trocar uma, uma ideia legal. E para os próximos programas eu já vou avisar. Fiz o convite para a Angelita do Pernas Preciosas para estar conosco. Fiz o convite para o pessoal da CETAC, da Cleusa, vai estar conosco também, que é ginástica rítmica. Já vou fazer o contato com o pessoal do futebol. Aqui nós vamos rodar todo o esporte amador de Londrina. Você que tem uma competição que não vem no nosso programa, entre em contato que eu vou trazer vocês. Aqui a casa e as portas estão abertas para todo mundo. Tá, vamos ver aqui. Ela... Ih, ele mentiu aqui, João. Falou que deu risada e colocou bom garoto. Ah, não, aí não dá. Aí puxar o saco do João ao vivo, não dá. Aí ninguém aguenta esse homem, não. Faz isso não, Edu. Ô, Robs O Robs colocou. Edu não jogou em lugar nenhum, Dieguinho. Não jogou não, né? Foi eu e você né, Robs que jogou o Robson, apelido dele era Bobson. Bobs, o Bobs. Pessoal, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por mais um programa, mais um Londres Sports no ar. Hoje de um jeito diferente, mas quando a gente não tiver os convidados que não puder vir, nós vamos colocar o programa no ar. Aí eu quero que vocês interajam comigo. O João está ali com o Facebook aberto, pra, justamente para a gente interagir junto. Tá? É, eu queria deixar um grande abraço a todos os meus parceiros, os meus patrocinadores, que estão confiando em meu trabalho e confiando na minha pessoa e em colocar a sua marca no nosso programa. Mais uma vez, se você quiser participar e ser é um dos nossos patrocinadores, o telefone é o 439-8807-4452. Esse é o meu telefone particular, pode ir mandar mensagem que eu respondo e a gente vai fechar uma parceria, uma parceria legal João eu quero saber o placar do primeiro jogo bagagem e nova opção qual o placar do jogo e quem ganha eu acho que o bagagem leva esse jogo o Diego eu acho que o bagagem vai ficar ali a pau só que acho que o bagagem vai levar esse jogo vai ser para Clarzinho Magro e molas fama e Sambreja, o homem fica em cima do muro, ele fica Ah, Diego, é, é jogaço esse, hein? Mas eu acho que o time do Sambreja vai levar. Meu palpite, Sambreja ganha de 4 a 3 a, amanhã o jogo, passa Sambreja e passa o Nova Opção. Escuta o que eu tô falando pra você. Já vou falar, os meninos do Nova Opção, eles vêm sem pressão nenhuma. Eles vêm para jogar. O investimento é menor. Tem-se o um investimento, mas é menor. Mas eu acho que vem. Porque a pressão do, do, do, do bagagem, ela vem forte. Tem que passar. Nós temos que ganhar. Vamos ganhar. Eu acho, eu, eu acho, que passa, ainda vou mais longe, vai passar nos pênaltis. Porque eu acho que esse jogo dá empate e vai para pênalti. Pois Aí, é, Diego, Vai ser um jogo bem decisivo não, Diego. Os dois jogos amanhã é coisa Fora da casinha Não estou puxando o saco de ninguém É uma opinião minha Diego Souza tá? Eu acho que amanhã Passa o, o, o, o Sambreja No placar de jogo mesmo 4x3 E que vai ser um puto de um jogo E passa A equipe do Nova opção eu acho que vem forte e vem uma equipe muito concentrada para esse, esse, esse jogo e sem pressão, sem é, é, ter que... que, que não, eu tenho que ganhar, nós temos que ganhar. Não, vamos lá e vamos brincar e vamos jogar. É isso que eu, que eu acho a minha opção. Mas, é igual eu falei, qualquer uma das quatro equipes que estiver na final da semana que vem, é, hum, não tem o que falar. As quatro melhores equipes da competição da Copa Londrina estão aí e serão dois jogos do mais alto nível amanhã. Volto a dizer, pessoal do Bagagem e pessoal da Nova Opção, se vocês quiserem que eu transmita o jogo de vocês amanhã, eu estou à disposição, é só entrar em contato que nós é, vamos conversar e vamos organizar para a gente ir transmitir esse jogo para vocês também. Tá bom? O Londresportes Esportes vai ficando por aqui, nada mais, nada menos que mais um programa no ar. É uma satisfação imensa para mim, Diego Souza, poder estar debatendo com vocês é, na hora do almoço o programa esportivo amador de Londrina. Então a gente encerra por aqui, mandando um abraço para todos os patrocinadores. João, muito obrigado mais uma vez por estar aí nos bastidores mexendo na minha parte técnica. Um abraço a todos os patrocinadores, mandar um abraço para minha esposa, que sempre está me apoiando, para minha filha Carolina e para o meu filho Luiz Henrique. Porque sem a família e sem a base nós não somos nada. Então, fique aqui. Uma frase que vocês têm que guardar para todo sempre. O sol brilha para todos mas nem todos conseguem ter o brilho do sol. Um beijo do gordo e até amanhã com o pessoal do ArenaFest.